Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Sri Chaitanya Prabhu Mande Ananda Sahoditam Sri Nanda Nanda, nanda Radhika Charano Dayam Gopijano Samayuktam Binda Banam Banoharam Bancha kalpataru eshe ke pasind bevacha, patita anang paabune bhavishna namo namaha, mu kangkaroti va chaalang pangunglang yatki Patamahangbandi hang bandhe parama brinda Shna Hakti Pade Devi Sato Vatoi Namo Nama Nara Yonanamaskrita Iva Narottama Deving Saraswathing Vasam Tato Jayo Mudire Sanketane Kishno Katopodes Gauri Patrasho Prakasanicha Shadhanurakta Guru Hakti Yukto bhakti Pramodakshagod Barun Deyam Sada Parivabagna Babish to padam seva saranyam Vita tiham ponotapa lohava diputam Bande maha purushate charuna ravindam Yat padapalava nakachandam Vispura-jita-kimapika-boha-dushva-der-shi purna nuragra sa saradhi kami kada kipa ham Shri-kishna-caitanya-prabhu-netananda sivad daita gadadhar sivasadihi bhakta binda Sri Krishna caitanya prabhu Syaadhi tigada haroshiba gaura gaurabhakta binda Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Adhanulam bitahujau kanoka bodhato Sankirtano i kapitaru yataksu Visham baru vijavaro jugador mopalo Bande jagat Karuna botaru Hari Krishna Hare kishna Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Ram, Ram Hare, Hare. Namamigangi tava pa de pankajam. Sura bandito Dibarupam, barupam. Bhuktin chadada Bhavan rupe nasada naranam Ganga taranga kalapam Gauri nirantara vibushi hi tobanga hagam Nara yono priamananga madapuharam sipurapati bhajavi shanatham Vagi sajusho Lakshmi rijasha chavaksha si Jasya stehde sambhi vam nishinga maham haje Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare हरे राम हरे राम राम राम हरे कृपासिंधु शुशंपुर्नो सर्वसत्तो बुकार कहा निस्प्री हो सर्वतो हो सिद्धो सर्वविद्या विशारदा सर्व, सर्व संसायो संस्केत्ता अनलोषा गुरुर आहिता Kipa-sindhu-sushaṅpūrno-sarva-sattu-pukāra-kaha Nespriho-sarva-toha-siddho-sarva-viddhā-viśāra-dhaha Sarva-sangsayo-sangsceta-anala-sa-guru-rahita Gaurya-gostipati-si-sila-bhakti-siddhanta-sara-svati-goswami-thākura-prabhu-pada O Paramahamsa Jagat-guru disse Eu posso somente me render aos pés de lotos de tal Guru que possa me dar meu benefício absoluto. Gaudiya Gostipati, Shri Shri sarasvati Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Taku Prabhupada. O Paramahamsa Rajagat Guru disse, Eu só posso me render aos pés de lotos de um Guru tão elevado que possa me dar o absoluto que pode encontrar, que pode me proporcionar benefício absoluto. Eu não vou me render aqui ou ali, eu não sou assim tão tolo como vocês. Ele disse. Sri Prabhupada Bhaktisiddhanta Prabhupada me disse, que no caminho da verdade absoluta qualquer tipo de interpretação lógica não pode ficar. Mas infelizmente pela nossa sorte ruim, nós vamos manifestar hesitações, dúvidas em relação ao Sadguru, ao Vaishnava puro é por isso que Prabhupada Bhaksidanta disse que eu só vou me render aos pés de lótus de um guru único que está ocupado em adorar Krishna 24 horas por dia, que não exista lacuna. No seu na sua ação e no seu serviço esse é o Sadhguru é o Vaishnava no caminho de Shrouta Panta do conhecimento eterno no caminho da auspiciosidade mais elevada ninguém pode fazer cometer erros nesse nível no caminho do nosso mais puro, Shuddha Guru Parampara, da sucessão discipular mais pura, não existem questões de dúvida ou de desafio a eles, porque o Vishuddha Guru Parampara e Kayampadati pode preservar os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu de maneira intacta. Ninguém deve duvidar ou ter suspeitas do Guru Parampara mais puro, uma sucessão discipular perfeita. E por isso, tira Prabhupada Bhaksidanta dizia que quando alguém vai dizer, eu tenho algum direito pessoal, alguma liberdade pessoal, então eu não posso me relacionar com tal pessoa, dizia Prabhupada Bhaksidanta. Nós queremos ser controlados pela Divindade Suprema. Nós queremos ser controlados pelo Vaishnava e pelo Guru, perfeitos, puros. Nós não queremos ser controlados por Maya. Muitas vezes eu disse antes, bastante frequentemente, que eu não posso uh, aceitar uma alma, caída como o meu ideal de perfeição porque assim eu iria para o inferno eu não posso fazer algo semelhante isso não é possível alguém poderia identificar que mesmo depois de tomar branco ou a o açafrão de sannyasi, ou um, se vestir como um Paramahamsa as pessoas querem se identificar eu sou o doutor tal, eu sou o professor disso, o professor daquilo as pessoas, mesmo que tomam sannyasi, querem se identificar com a sua profissão antiga mas ninguém deveria Dizer meu nome é o doutor tal, eu sou professor disso, eu me formei naquilo, eu sou um cientista, eu, eu fiz um doutorado. Se a pessoa fala dessa maneira, significa que a sua iniciação não, foi, não está perfeita, o seu falso ego não se foi. Se o falso ego ainda está lá, tal pessoa se identificará com os seus méritos materiais. Caso contrário, ela não fará isso. Sanatana Goswami nunca se identificou como o primeiro-ministro da, da, da Bengala Ocidental. Irupa Goswami nunca se identificou como o ministro da Fazenda. Diva Goswami Padre nunca se identificou como um erudito famoso no mundo material. Ele nunca fez isso, eles nunca falaram dessa maneira. Quando nós nos identificamos desse modo, eu tenho a certeza que a nossa iniciação não foi completada perfeitamente. Neste caso, a nossa iniciação não alcançou a benção espiritual, a realização espiritual. Se eu me identifico com meus pais, com o meu dinheiro, com a minha associação social, então essa iniciação, essa iniciação não se realizou, ela é somente uma, uma, um ritual material, porque um, genuino, um devoto genuíno nunca se identifica dessa maneira. Não posso seguir o caminho de calábia Ekalabha é aquele personagem do Bhagavad Gita que queria ser uh, discípulo de Dronacharya de maneira forçada. Isso é proibido. Você se impor como discípulo de alguém ou acreditar que você é discípulo de alguém sem que tal Vaishnava tenha lhe aceitado. Pois isso nos coloca fora da linha do Bhajana, da linha do Parampara. E Calabia queria dizer, se eu fizer desse jeito, então o guru vai, meu guru vai ficar feliz comigo. Ele queria aprender assim, trapaceando. Mostrar que ele era bom. Ele não pôde realizar o que, o que era a indicação do guru. A pessoa não deve pensar, eu quero aprender astrologia, aprender isso, aprender, isso, aprender aquilo. E você quer dizer que você é iniciado? O que, que significa iniciado? Que o desejo do Guru Pada Padma é o mesmo que o seu. Que o desejo dele e o seu sejam o mesmo. Como é que você vai desenvolver alguma disparidade? Você quer usar o Guru Vaishnavas de acordo com o seu conforto? Esse é, é o seu Guru Bhakti, é a sua devoção pelo Guru? Você diz, eu estou ouvindo o seu Harikata. Por que você está ouvindo o meu Harikata? É porque eu sou bonito? Qual é o motivo que você está me, escuta, me escutando? Porque eu tenho dinheiro? Porque eu tenho servos, você pensa que eu estou dizendo o quê? Você só tem que pensar que eu estou pronunciando o Shabda Brahman. É por isso que você deve me seguir. Não é um conforto para mim. Você pode me seguir ou não? Quem vai pressionar você? Quem vai forçar você a ouvir o meu Harikata? Se você ouvir o meu Harikata, você me aceita como Shikshaguru. E ao mesmo tempo você quer expressar seu falso ego, de acordo com a minha conveniência, o Maharaj vai falar comigo ou não? Eu já expliquei, disse Shambhava. Nós não podemos forçar um Vaishnava a servir outro Vaishnava, Nós não temos esse direito. Bhakti Bala Bhakti Thakassan Maharaj pode servir automaticamente seu irmão espiritual. Bhakti Vigyanabharata Maharaj. Mas eu não posso forçar isso, faça isso. Esse é um Vaishnava puro, venha servi-lo. Eu não posso fazer isso. O Guru sim pode apontar isso para o discípulo. O Guru pode... Colocar o discípulo a servir. O Guru pode apontar seu erro. Isso não está errado. Não há visão equivocada. Mas você quer encontrar defeitos no Guru e no Vaishnava. E você vem dizer que você tomou Diksha 20, 30 anos atrás. Não seja tolo. E qual é o sintoma da sua Diksha? Você tem tanto falso ego? Prabhupada nos disse que nós não podemos forçar um Vashnava a servir outro Vaishnava. Os Vaishnavas por si só vão decidir o que fazer. Aqueles que são sarrajias agem dessa maneira. Eles querem colocar tudo assim nos pós de Lot de eles querem colocar tudo assim nos pés de loutes da Gauranga. Qual que está errado? Eles se perguntam, tolos. Eles não sabem que não se faz dessa maneira. Como discípulo, como guru. Tu se deve. É sênior a Radharani na estrutura uh, dos passatempos, porque ela é a própria Purnamasa deve, ela vai servir a Radharani, porque Radharani transcendentalmente é, é uma expansão de Radharani. Mas nos passatempos de Krishna, ela interpreta o papel de Guru de Radharani. Então Radharani ora para Tulasi para que ela possa alcançar Bhakti. Ela vai servir deve nos passatempos transcendentais com Krishna. A Dharani adora Tulsi, para obter Bhakti. Se você olha para Tulsi Devi, se você toca Tulsi Devi, se você presta reverências para Tulsi Devi, tudo isso, você recebe um benefício de 100%. Nós não podemos. colocar, então, uma folha de tula, assim nos pés de lote de porque isso não pertence à estrutura dos passatempos de Irada e Krishna. Mas muitas pessoas acham que elas, que elas são inteligentes. Falo, ah, qual é o problema de fazer isso? Elas pensam que elas são muito educadas. Eu posso provar que elas são eruditas em conhecimento védico, mas eu posso provar que, na verdade, elas não passam de tolos. Você não tem Guru Darshan, você não tem Shiksha Guru Darshan, você não tem a visão. Do guru, a visão do Vartma Pradarshaka Guru, você não tem nada, você não tem a visão da Sampradaya, a visão da, a visão da Gaudiya mata você vem dizer que você é um grande Acharya, quem se importa? Talvez você seja um doutor, um professor, isso tudo na vida absoluta é igual a um excremento, ninguém precisa de, de, de, de degraus, de, de, de, de posições sociais no caminho devocional. Muitas pessoas estão ouvindo e eles não conseguem digerir o que eu estou dizendo de Shambhava. Como são tolos. Prabhupada diz uma palavra, mas a pessoa não entende. Não expresse dúvidas. Você tem que ir para trás. Retornar. Next, what to... Then you will have to o que, que o preocupado disse? Antes de dizer isso e depois você de dizer é isso. isso. E você vai expressar dúvidas. Como é possível que ele você tenha dito dessa maneira? É você pensa que o Guru Varga é tolo? Você pensa que o Guru Varga é tolo, número um. Dessa forma, eu me pergunto como eles expressam esse tipo de doutor. O que o Guru Varga é O que você entende? O que você entende do que Maharaj disse, do que os Vaishnavas disseram? O que você realiza? Não venha dizer, Tal Vaishnava disse isso, Tavaisinava disse aquilo. Se você expressa alguma dúvida, alguma suspeita. Não, talvez ele bhakti na Kesha Goswami Maharaj não tenha humildade. Porque ele, não, ele fala muito forte, ele muito fala, fala alto, falava alto. E por que, que ele não me dava tempo? Talvez ele se, ele se ache, ele se ache arrogante. E essa é a visão que eu tenho de um Vaishnava puro. Se você expressa alguma dúvida, algum cálculo, se você vai querer expressar dúvidas ao tentar entender um Vaishnava puro, você vai cair. E o devoto puro vai entender que você caiu. Paktipagana Keshava Samaras não tinha humildade? Se eu não vejo qualidades no Vaishnava, essa culpa é minha. Todas as 26 qualidades do Vaishnava estão lá. No Vaishnava nós encontramos as qualidades de Krishna se eu não alcançar as qualidades do Guru Maharaj, do Vaishnava puro, que são descritas no Shastra, no, no e se eu não alcançar a mesma misericórdia de e eu me desviar, então mesmo que o mundo diga que você é o grande Vaishnava, você se perdeu. As pessoas todas vão dar guirlandas para você, às vezes levam guirlandas tão grandes. Eu já vi uma guirlanda 70 anos atrás que era tão grande, era tão pesada que não dava para ficar de pé. Não sei quanto custou ou quanto pesava. Então, por exemplo, essa mesma pessoa que trouxe essa guirlanda para Shandas Babaji Maharaj, pesadíssima, de Delhi, prestou reverências, deitado, chorando, e depois chutou Shandas Babaji Maharaj. Por quê? Porque as pessoas acham defeitos no santo, de acordo com quanto materialismo elas têm no coração. Talvez ele tenha errado assim, enterrado, assado. Eles pensam assim, o Vaishnava não tem talvez. Então, o primeiro ponto é que, mesmo hoje, depois de se iniciar, depois de deixar a vida familiar, as pessoas não conseguem eliminar os seus anartas. Oh, eu posso saber quem você é, de acordo com as associações que você tem. Essa é a instrução dos sábios. Nós ouvimos isso desde a infância. Um homem é conhecido pelas pessoas com quem ele frequenta. Pássaros da mesma da mesma espécie voam juntos. Está escrito isso no Shastra. Com certeza. Pessoas aprovam pessoas similares a elas. E é por isso que ninguém quer me aprovar? Eu, sei, eu conheço você desde o primeiro dia, as associações que você mantém, seus irmãos espirituais, cantando Kirtanamayavada. Eu estava lá na sua casa, mas você não protestou. E naquela época eu entendi a sua qualidade. Como é possível que 15 anos atrás eu tenha feito isso. Eu tenha visto, as pessoas me arrastaram até eu lá, eu não vou lugar nenhum. Por que você quer me convidar para lugares onde as pessoas vão cantar? Kirtan Mayavadis. Pani esse kirtana é um kirtana, kirtana mayavada. É eu pude entender a sua qualidade. E qual é o seu bhajana? Se você não quer falar comigo, eu acho bom. Eu não tenho tempo para perder. Eu escrevi uma carta para um CNS. Um, um, um, um, você vai me. Me ignorar, isso é algo que eu acho bom. Eu aprovo que você faça isso. ninguém pode me me trapacear. eu sei. com quem você se associa. base, qual é o valor Por de tomar sannyasi dessa maneira? De quem você e tomou sannyasi? A pessoa que te deu sannyasi é um foi verdadeiro ou não? Vá checar. Que sociedade de pessoas tolas. Vocês deveriam gostar de ouvir Harikata Puro. As pessoas querem passar. Querem criticar os gurus Vaisnavas. O que significa Tenha certeza que não tem nada que eu não vou arriscar falar a minha própria filosofia. Porque eu seria punido pelo Senhor Supremo. O Senhor Supremo não vai me tocar, mas mas o Senhor Supremo podem me chutar para longe. Você acha que a é vida espiritual é um brinquedo tolo. Estou... Estou muito contento que vocês e publicaram as respostas de Bhakti Vigena, Bharati Maharaj para as pessoas tolas. Vocês querem perguntar sobre a iniciação sobre Harinama de maneira inapropriada. As pessoas querem estabelecer uma filosofia imperfeita. Mesmo que o mundo inteiro aceite isso, Sem é Se a pessoa está inconsciente, como é que o Guru pode dar Diksha para ela? Se nós aprovarmos isso, como que nós vamos continuar? Que a gente possa passar a iniciação por fita, por gravação, o que, que é isso? A pessoa não precisa que o guru entre no próprio coração? Para entender as qualidades do discípulo do guru, as pessoas precisam ler. Ah, você não vai tomar iniciação simplesmente porque você acha que é bom. A iniciação não é algo tão barato. Ah, porque eu acho que é bom, eu vou lá, eu peço e dá me dão. Você tem que provar suas qualidades. Que você está numa posição de tomar diksha. Nós não podemos manipular diksha. O nome de quem tomou diksha na Gaudiya Mata, as pessoas, por terem tomado diksha na Gaudiya Mata, e que vão ao mesmo tempo manipular o conhecimento divino que está dentro da Gaudiya Mata, então o conhecimento não vai aparecer dentro do seu coração. Eles vão fazer isso só para ganhar fama, recolher dinheiro, doações pelo mundo afora. Essa é a qualidade das, da maioria das pessoas. Fama e posição. São excrementos. O verdadeiro Vaishnava poderia coletar mais dinheiro do que qualquer pessoa. Pelo poder do Gurudeva, pelo poder do Vaishnava puro, eles poderiam fazer isso. Mas eles não fazem porque isso não tem valor. Antes de fazer perguntas tolas, tentem entender. Em vez de eu colocar dúvidas sobre Harikata, tem que ouvir, volte e releia tudo. Você não vai poder criticar nada. Antes de fazer uma pergunta, aqueles vão fazer perguntas, eles têm que, ter uma quali eles têm que se qualificar para fazer uma pergunta. uma pergunta eles ter uma qualificar mínima. fazer uma pergunta, agora eles não podem fazer perguntas sem se qualificar. Caso contrário, eles trazem ofensas para a própria vida. Eu já falei de Ekayan Panta. Talvez você não tenha ouvido essa filosofia na sua vida e é por isso que você traz um falso ego tão barato. Ekayan Panta significa uma filosofia única que vem para o coração do Vaishnava puro. Nosso conhecimento, nossa qualificação, nossa educação, tudo, nós temos que canalizar tudo isso através de uma única fonte. Não dizer, olha, esse acharya vai por aqui, esse outro acharya vai por lá. Não, todos teriam que estar indo em uma única linha. Isso chama-se Bhaktivinodadhara. E você pode provar que isso está sendo feito? Se todo mundo vier contra mim, eu posso mostrar que eu estou seguindo tudo de maneira linear. Mas o que você está fazendo? Aqueles que seguem. A filosofia única, lá não existe, ao seguir esta linha de filosofia não tem possibilidade de manifestarmos defeitos ou ego, ego falso, o que, que significa ekayan Uma rendição de 100% nos pés de lotos do Guru. Essa linha de gratidão que vai do discípulo ao, ao mestre, que vai desse mestre ao guru, né? ao, ao, aos Vajnavas puros numa linha que vai passa por Bhaktisiddhanta, por Bhaktivinoda Thakur, que chega a Mahaprabhu. Se você acha que um Vajnava puro tem falso ego, isso é bom, porque assim eu me protejo. Aí você não vem gastar meu tempo. Eu sei quem você é. Então é não é um siddhanta equivocado. Aqueles que não estão nessa linha perfeita escrevem filosofia impura. E eu sou um tolo, porque eu estou aqui gritando para tentar acordar vocês. Quem que liga para o que eu falo? Alguém vai pensar em alguma coisa, quem sabe no futuro, em algum próximo nascimento, porque agora as pessoas querem desperdiçar a própria vida. Mas eu tenho que se perguntar de maneira muito educada. O que você acha? Você acha que você é uma grande personalidade, uma personalidade importante. Essa é a sua forma de colocar as perguntas. Você acha que você mesmo é importante? É por isso que você pergunta as coisas dessa maneira? Não existe erro no caminho de Ikakyam padanta, Porque se a pessoa está completamente rendida, ao Vashnava pura ela aceita a sua instrução de maneira absoluta. <risos> o Vaishnava puro pode colocar conhecimento no seu coração se você se rende sem desafiar o Vaishnava totalmente se você faz perguntas sem querer invejar ter ciúmes ou desafiar o Vaishnava isso não pode estar lá eu gostaria de saber como fazer o bájana. Isso você pode perguntar. Se não tem humor de seva em você, qualquer personalidade que você possa ser importante aos olhos da sociedade, você não vale nada. Menos do que zero. Porque o zero é um ponto de equilíbrio. E há quem vai para baixo do zero. Quem, sem o zero nós não podemos fazer matemática. Nós vamos na direção da direita, nós vamos do lado positivo. Eu posso ir até em direção ao infinito. Quanto maior o valor de um número, por exemplo, o 4 é maior que o 2, o 8 é maior que o 4, mas no ponto negativo é o contrário, você recebe um sinal vermelho. E é isso que você está buscando, gastando a vida, achando que está fazendo adoração a Krishna Bhajana, cantando os santos nomes de maneira imperfeita e observando os Vaishnavas de banana imperfeita, o que que você recebe? Uma banana, um, um, um tomate podre de, de, de resposta. O que seva você está fazendo? Eu, de Shambhaba, publiquei incontáveis livros. Que você me ajudou por acaso? Você se lembra se você me ajudou? Você estava ocupado com sua família, com, seu, com seus filhos. Nunca pedi nada, mas o que, que você fez? E agora você vai mostrar que você é uma grande personalidade? Que serviço você fez? Você não fez serviço nenhum? E você quer ser honrado? Ah, eu posso honrar qualquer pessoa, até as almas condicionadas, porque eu aprendi isso do meu Guru. Direto ou diretamente, o Guru Vaga está sempre me ensinando algo. Todos os são puros são meus gurus, porque eles me ensinam direto ou indiretamente. Então, qual é o ponto? Nessa rendição pura, não, é, não existe possibilidade de nenhum erro, entende o que eu estou dizendo? Muitos devotos as pessoas que querem se mostrar como grandes personalidades, eu não vou pronunciar o nome deles. Eles vieram até meu guru, até Bhakti Pramod, Purigossan e Maharaj. Eles disseram: Eu gostaria de ir até a América. Ele respondeu em Bengali: Kenojabe. Por que você quer ir? Eles não sabiam responder. Se eles falassem: Eu vou lá pregar, ajudar as pessoas. O Jerudeva teria batido neles, teria dado um tapa neles, porque ele teria dito, vá pregar primeiro para você mesmo. Ele ore para você, pregue para você mesmo, para você não ir diante dos demais, enganá-los. Preche, tipo de preche? Muitas pessoas costumam para o Muitas pessoas vinham até Bhakti Pramodo por Goswami, e sabe, eu gostaria de sair para pregar. Ele dizia, pregar para quê? Vai cantar já, pai. Vai pregar para você mesmo. os grandes pregadores. grandes são sempre grandes pregadores. Eu estou seguindo a instrução do meu Guru não Varga ao pregar aqui. Não é porque eu quero. O meu Harikata o meu é o servo principal de Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada e do meu próprio Guru Bhakti Pramodipurigo Sun Maharaj. Está dizendo o nosso Shambhava. As pessoas não têm, não têm controle dos sentidos nem nada e saem pregar por aí. Só porque elas estão com o um corpo saudável? Isso aí é um pregador? Que pregador? O pregador precisa mudar o próprio caráter primeiro. Você consegue fazer isso? Você quer ou você quer trapacear seu próprio guru? Como é que você vai chamar outras pessoas para se tornarem devotos se você não tem essas qualidades do devoto? Eu nunca disse que pregação não é permitida. Eu mesmo estou procurando uma alma condicionada que possa aprender e se liberar. e receber esse conhecimento, e eu estou pregando assim para ver se eu recebo o afeto dos, dos buscadores sinceros. Eu preciso salvá-los, não é porque eles me dão dinheiro, ninguém me deu nada, eu não quero dinheiro. O Senhor Supremo não é pobre, ele pode me manter, você deve pensar dessa maneira. então as almas condicionadas vão receber o máximo benefício que eu puder dar para elas. Que é Alguém fala para mim, você um não está dando harikata, você não fala? Eu Arranjem para mim e eu não falo não. diante de ilimitadas pessoas. Eu Mas eu não vou permitir não. que qualquer pessoa, pessoas insinceras venham escutar. Eu vou gritar e espantá-las, disse Chambaba. Os insinceros vão embora. As pessoas vêm me perguntar se eu vou dar Harikata, aonde que eu posso dar Harikata? Todo mundo tem inveja, ciúme, ficam bravos comigo porque eu estou falando, o Siddhanta, assim como ele foi pronunciado, com as partes duras, com as correções de Bhaktisiddhanta Prabhupada. E as pessoas ficam bravas por conta disso, eles podem achar falta no meu caráter, na minha etiqueta, você pode vir ficar comigo, um dia se você ficar comigo, você vai enlouquecer, você fala como é que um homem pode viver dessa maneira? Você pensa que é fácil dar aula? Venha para as pessoas baterem palma. Nós não estamos aqui para que ninguém bata palma para nós, tolos. Primeiro eu preciso pregar para mim mesmo e depois disso, eu, depois que eu obedecer as regras dos Vaisnavas que eu mesmo vou me ensinar e repetir, aí sim eu posso pregar pelo mundo. Pregação significa distribuição de misericórdia. Você tem misericórdia? Você já alcançou a misericórdia de Krishna? Se você não tem misericórdia ainda, como é que você vai pregar? Pregar é proibido, mas quem disse isso? Você como alma condicionada, como é que você quer pregar? Você vai pregar pelo mundo. Você se lembra de todos eu os farikatas que eu dei? Eu já falei para vocês que os grandes Vaishnavas que pregaram não precisaram sair pelo mundo. Bhakti Nandotakur, Bhakti Sarasvati Thakur Prabhupada, Bhakti Pramut, Puri Goshamanaja. Eles nunca saíram da Índia e influenciaram o mundo inteiro. Onde Bhakti Rakshakshi Gaussian Maharaj foi? Onde Bhakti Deita Madhavosam Maharaj? Eles não foram em lugar nenhum, mas eles influenciaram todos nós. Pelo seu caráter, pela sua ação perfeita. Você está ouvindo de mim a solução de todas as suas perguntas pela misericórdia de Prabhupada Bhakti Siddhanta. Sim ou não? E mesmo assim você vem me fazer esse tipo de pergunta? Maharaja está contra a pregação. Quem falou isso para você? Eu sou contra a pregação? Como é possível? Mas eu não vou te permitir. Eu quero que as pessoas preguem, mas elas primeiro precisam alcançar a perfeição. Alcance as qualidades de um pregador, depois você vai pregar. Esse é o siddhanta de Bhakti Thakura? A pessoa toma sannyas e sente atração por mulheres, e por que antes não? Agora que você vai manifestar isso disse quando você assume a renúncia, quando você faz voto de renúncia, é para que nós realmente entendemos que você passou através desse limite. Então as pessoas tomam sannyasi, vão pousar por aí como achara e vão ficar escrevendo cartas secretas para as mulheres. E você vai fazer isso e dizer que você está seguindo o para Mahaprabhu. Não faça isso. Chirapapada, Bhaktivedanta, Bhaktivedanta <susurra> são os acharas principais e eu tenho o direito de falar isso. Quem é isso? você que, para me parar? Então, o tipo de misericórdia mostrada por Sanatana Goswami é algo em paralelo, sem paralelo, sem comparações e insuperável. Ninguém pode vê-lo. Mesmo para um escorpião, Sanatana Goswami pregava até para os escorpiões. even para um escorpião, para um snake. Eu já disse isso. Rashikananda Prabhu Going to mostrar a for para o elephant Ah, Rashikananda Prabhu, por exemplo, ele mostrava a misericórdia até para os elefantes. So? Mostre isso. Você diz que você é misericordioso. Você pode ver e e tudo? Qual é o nome dessa árvore? A árvore pode ser reconhecida pelas folhas, pelo sabor das frutas. Se você não consegue entender o que é uma árvore, como é que você pode ser um botânico? Se você não consegue enxergar o fruto da devoção, como é que você pode achar que você é uma alma que está pronta para pregar? Primeiro descubra a sua condição caída. Primeiro suba nesse nível e depois você vai pregar. Sanatana Natana Sanatana Goswami, ele mostrava misericórdia até para os escorpiões. Entende? Então, nós começamos com este verso. Se eu tentar explicá-lo, esse é o verso principal, o verso ideal. Para explicar Guru para dar a explicação plena de Guru somente um verso. Como o Guru Deva é misericordioso, como o Guru Deva vê que nós somos almas caídas. Você acha que isso é um brinquedo? Você acha que você tem que acreditar em alguma eleição? Ah, fulano é um acharya. Prabhupada disse que não existe eleição para a posição de acharya. O acharya se auto-manifesta. Você vai ver o temperamento do Vaishnava, o seu poder. Aí você vai entender que ele é um verdadeiro guru. E daí? Se ele dá diksha ou não? O professor Das Babaji Maharaj era chamado de Paramahamsa Acharya Supremo, porque seu comportamento era, era, era a filosofia pura. O Acharan, o comportamento é a pregação pura. Se o Acharan está lá, o que é o Acharan? É o Krishna Bhajana, é o amor por Krishna. O acharan não é um malabarismo, é um desejo de servir. O comportamento perfeito, o acharan, é um desejo de servir. Se você tem esse desejo, você vai ser uma flor de lótus e todas as abelhas virão coletar o néctar do que você compreende, enxerga. você se não tem mel, se não tem néctar, se só tem excrementos, como é que você vai pregar? As moscas sentam nas fezes. Nos excrementos, na urina. Mas as abelhas não. Elas vão no mesmo espaço. Mas elas não procuram isso, elas vão até as flores. Por isso, você deve seguir o Guru Padapadma de maneira total. Depois disso, você vai poder dizer que você é um Vaishnava. Tente primeiro se estabelecer no Acharan de para Mahaprabhu. Depois, você vai poder dizer qual é a sua posição e qual é o seu ranking. Qual é só seu nível? Eu não estou interessado em ouvir isso agora. Eu quero ver você. Eu quero ver a sua humildade. Mas as pessoas, elas não querem passar por esse processo de purificação. Uma vez eu conheci um, um mendigo analfabeto. Eu fui explicando para ele as coisas. Ele estava cheio de, de, de luxúria. Cheio de desejos. Parecia um um, um, um um leopardo tão bravo. E eu fui controlando ele, tentando fazê-lo fazer serviço. E agora? Ele quer cortar minha garganta. Mas mesmo assim eu não jogo ele fora. Eu digo, deixa que ele fique aqui perto, para que ele observe o que eu faço dia e noite. Aí, essa, perso essa personalidade tomou sanyãs é e só é fez coisas sujas, coisa escondidas. É As pessoas não estão interessadas na verdade, elas querem a verdade aparente. O que dizer da verdade pura? Como você vai dizer que a verdade pura está com eles, esteja com eles? Nem a verdade, a verdade geral. Eles estão mentindo para me mim e para todas toda as pessoas. Eles estão me trapaceando. Eles falam coisas erradas e fazem política comigo. Eles roubaram tudo de mim, querem me roubar tudo. Mas eles querem posar como pessoas importantes não são para me Eles não, todos tentam me me mas não sabem. As pessoas querem me trapacear, mas eles não podem fazer isso, porque isso é constitucionalmente impossível. Porque quem está me guiando, Nityananda Guia, o Devoto Puro, quem está me guiando? Preste atenção, tente entender. Dessa maneira, Sanatana Goswami estamos falando da relação de Haridas Thakur e Sanatana Goswami. Ele diz este verso. Você é uma personalidade elevadíssima, mesmo tendo nascido numa família muçulmana, isso não é um problema. O que é um problema é as pessoas que estão ocupadas com forma e desenho, com a beleza material das coisas, com carne e sangue, com, com o corpo das pessoas, com o corpo das mulheres bonitas. Essas pessoas estão sedentas por sangue, então. O que, que elas querem? Carne e sangue? O que, que elas não vão caçar na floresta? Eles não conseguem ver o coração. O Vaishnava Puro pode ver o seu coração, a sua beleza está dentro do seu coração ou não? Eu falei sobre isso. Nós temos que desenvolver uma figura de serviço tão perfeita que Krishna se interessa em me ver. Esse é o Gopibhava. Isso não significa que você vai abraçar pessoas ah, e dizer que isso é Gopi Bhava. como os falsos Vaishnavas que vão dançar com mulheres fingindo que são Gopis para poder tocar nelas. Isso não é Bhakti ou Gopi Bhava, as emoções de uma Gopi. Então, Sanatana Goswami estava conversando com Haridas Thakur. E você nunca viu Haridas Thakur pregando nas histórias nos passatempos, ele não sai para pregar, mas, mesmo assim, ele é o maior dos pregadores. Por quê? O Pada repetia isso. Você vai pegar uma coisa só, às vezes, você vai ler livros que explicam quem são os Vaishnavas. não tem o que confundir, e você vai pegar... Uma pessoa caída como, ah, esse é meu grande irmão espiritual, esse é meu acharya, porque eles tomaram eh, sannyasa em algum lugar e você quer seguir isso e ir para o inferno? Eu não posso te ajudar se você deseja isso. Está escrito no livro Vaishnava K, que é um Vaishnava. Olhe, leia e compare. Shambhadas Babaji Maharaj está traduzindo e publicando uma versão de Vaishnava K de Prabhupada Bhaktivedanta. A possessão de acharya de Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur é única e exclusiva. Esse é o nosso ideal. Eu dei 72 Harikatas nesse, nesse tópico. Na maneira como o Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. É, manifestou a sua posição eterna como achara. Ele não tem uma posição material temporária. Bhaktivinoda deveria confessar isso. Eu vou falar sobre isso novamente, de Shambhaba. Bhaktivinoda Thakur chamou you know, seu filho Bhimala Prachada e disse: Vá e converse e com seu irmão mais velho e cante os santos nomes para ele. Por quê? Porque na vida passada, esse irmão mais velho de Bhimala Prachada, que seria o futuro Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, havia cometido ofensa aos seus pés de lótus e por isso que ele estava morrendo, estava doente. Então, ele pede para seu filho e diz, vá lá, cante os santos nomes, por favor. Depois que Baxedanta de Sarasvati com quando era criança, foi lá e cantou os santos nomes para ele, ele abandonou o corpo e, uma e a que apareceu na sua testa. Ele não estava usando tílaca. Então, é porque ele se liberou da ofensa que ele tinha cometido na vida passada contra a Bhaktivedanta. Você acha que ser um acharya é como um negócio, nada mais que isso, uma política. Desde que o mundo se queime nesse incêndio de ignorância, eu não posso fazer nada. Nenhum homem quer cooperar comigo Somente a ajuda, a ajuda divina. divina Eu estou esperando essa ajuda Eu então, recebo essa vê, ajuda de Shambhava. Muitas vezes o me enviar Uma letra para mim Você pode eu acho que você não ouviu meus Sukharikatas passados, ouviu? Então, se existe vida no coração de alguém, o que, que significa essa vida? Shika Charanagati, uma, uma submissão de 100% aos pés de Lótus do Vaishnava, isso sim é vida. Não adianta você estar comendo, indo para lá e para cá, isso não é vida. A verdadeira vida é a submissão plena aos pés de lotes do Vaishnava puro. Quanto que você vai conseguir se dedicar e quanto que você vai conseguir eliminar as suas ações caprichosas é e para o seu próprio prazer? Você quer progredir no bhajana assim? É impossível. Então, Sanatana Gosai falou dessa maneira. Ele mandou somente os seus o discípulos qualificados para pregar. Mas as línguas... Você não tem que mandar uma pessoa que fale inglês ou que fale Sim. alemão para pregar. Você tem que fazer uma pessoa que vai falar a linguagem do amor. Quem quer saber que profissão você tem? Não importa isso. Eu não fui para a universidade. E por isso você não deve esperar, então, uma, uma, uma, uma aula universitária de mim. Não sou um linguista que posso explicar a língua de maneira perfeita. O que você quer esperar de mim? Você tem que esperar de mim o sentimento direto que o meu guru me transmitiu. E se eu recebi esse sentimento, eu sou capaz de dividi-lo com vocês. Se você realmente estiver interessado, não de, de a força. Tem gente que dar harinama de maneira forçada para as pessoas. Mas está escrito, você não deve influenciar ninguém, pressionar ninguém. Mas sim, o harikata, o bhajana, pode colocar uma impressão no coração da alma condicionada e assim na próxima vida ela pode se interessar a se aproximar dos Vaishnavas, a tomar harinami diksha e avançar além disso. Mas as pessoas estão procurando confortos e não a filosofia pura. Se comparar para cá comendo, fazendo e acontecendo, eles acham que isso é bhajana. Como podemos manter um standard? Prabhupada o queria manter um nível específico. Baksidanta e BAC, queriam manter o standard, o modelo do, do, do processo. Se eu posso manter o modelo do processo intacto, aí algumas poucas pessoas virão, mas se eu não consigo manter, manter esse standard alto, um monte de gente vem que as pessoas não querem ah, se purificar, sim. não querem mudar o seu próprio comportamento. Those who are to take Guru Vishnu from they can be They can be All se você aceitou um falso guru, você tem que abandoná-lo. Você tem que aceitar o Sadguru, Vaishnava Puro. Então, Sanatana Goswami Pad, quando ele se foi desse mundo material, este mantra foi pronunciado para glorificá-lo. Você conhece o significado desse mantra? Se você conseguir sentir esse, esse significado no seu coração, você vai explodir em lágrimas. Mas nenhum sentimento vai tocar você, porque você está coberto por maia. Nesses sentimentos espirituais, você primeiro precisa rejeitar maia. E todas as cortinas serão abertas. Se você se esconde, você não pode fazer o processo, mas se você se oferece ao processo e ouvir o que está sendo dito, você vai dizer um dia, Maharaj, muito obrigado. Mas você tem que expor o seu coração diante do Guru dos Vaishnavas. Aí sim eles podem lhe curar. Uh -huh. Eles podem lhe curar. Um dia. Um assim chamado Panda, alguém que se fazia passar por um então, Goswami Tinha nascido uma família muito humilde. Então ele prestava dandavata, pegava partia, a poeira do pé do, do Parampará, de todos os membros do Parampará, que ele enxergava como a própria família. E depois de ouvir isso, o Prabhupada Bhaktivedanta quis abandonar o corpo. Depois de ouvir isso de um associado de Chaitanya Mahaprabhu, foi muito é, surpreendente. E agora você quer sair por aí criticar o Guru Vaishnavas puros? De propósito, você não pode provar que algo seja ter sido feito. Mas você vai dizer para toda a sociedade, olha, ele fez isso, fez isso, fez aquilo. Quem vai afeita, ser afetado por esse falso Vaishnava? Você. Você vai estar se esfaqueando e você não entende. Ashna nunca se sente afetado. meu Deus, como é possível que alguém possa ofender Haridas Thakur? As pessoas foram expulsas. Nos passar tempo de Chaitanya Mahaprabhu a quem competisse com Haridas Thakur para receber sua posição e a sua honra. Então, se alguém não consegue acreditar nas glórias dos Vaishnavas, okay, o que nós podemos fazer? Em sânscrito, em sânscrito nós dizemos de uma maneira divertida, viva e não brigue com ninguém. Então você deveria se lembrar as qualidades dos Vaishnavas. Elas estão descritas. Vou explicá-las todas um dia, mas não agora. O deve nos dar um serviço específico. E às vezes nós devemos continuar esse serviço mesmo depois de abandonar o corpo. Por que nós vamos parar de servir? As pessoas estão pregando tudo errado, mas eles não conseguem provar que Sanatana Goswami. Ou Rupa Goswami estariam de acordo com o que eles estão pregando por aí. Eles vão ignorar as instruções contidas no Mantra que fala sobre o controle dos sentidos. É a primeira coisa que eles dizem é que você deve controlar os seus sentidos. Isso é o que? É a condição para ficar de pé no campo devocional. Essa é sua pregação? Dizer que você é superior a eles? É por isso que você não vai pregar. Eu não estou contra a pregação pura. A pregação deve estar lá. Eu também estou procurando alguém que possa pregar de maneira perfeita em nome de propada baksidanta. Mas essas pessoas são muito raras. O Prabhupada Bhaksidanta disse, a maioria das pessoas não vai me aceitar, mas é sempre o nosso dever como Gaudiya pegar essa cesta da misericórdia e caminhar com ela de um, de um canto do mundo para o outro. Quem sabe se existe alguma jiva chorando em algum lugar na Rússia ou na Austrália. Quem sabe se existe alguma jiva sincera. O Prabhupada Bhaksidanta disse, nós temos que sacrificar galões de sangue pelos, pelos discípulos sinceros. Mas por que, que eles não querem aceitar meus ensinamentos? Como eu posso ficar contra a pregação pura? Você quer estabelecer a sua supremacia sobre mim? Então tá bom. Se você é acima de mim, ok. Eu sou somente uma alma caída. Mas antes disso eu peço uma coisa para você se perguntar que pergunta você está fazendo, para quem você está fazendo e por que você está fazendo. Se você não conseguir descobrir essas respostas, você vai para o inferno. Entenda o que você está fazendo com as suas perguntas. O que você quer dizer com elas? O que está por trás delas? para Mahaprabhu disse, nos 14 níveis galácticos planetários, não existe ninguém tão, tão piedoso. Então, sábio, conto com Sanatana. Eu gostaria de dar um exemplo, e Mahaprabhu disse que Sanatana era superior a todos os seres vivos do universo. Eu deveria falar ficar por cinco ou seis horas seguidas, mas como é possível? Então, Sanatana Goswami, ele desenvolveu uma espécie de lepra porque no caminho de Jarikanda ali havia uma água que estava contaminada e ele bebeu essa água e foi até por Uxotama, na sequência e ficava perto de Haridastaka, uma certa distância, eles tinham uma distância social como no coronavírus. Todo mundo, se todo mundo está contaminado, quem pode salvar quem? Mas existe o coronel espiritual, que é pior que o material. Você é um doutor? Você é um doutor espiritual como Murari Gupta? Aqueles que eram tratados por Murari Gupta, eles podiam curar a doença interna e a doença externa. Ah, explicou isso, então nós temos que entender. Você acha que você está com a mente aberta, mas eu posso provar para você que você está com a mente fechada, mas você não consegue entender, né? Sanatana Goswami estava pedindo para o Mahaprabhu: por favor, não venha até mim. Sanatana Goswami disse, você me abraçou, como é que eu posso permitir isso? O meu sangue me... E os humores do meu corpo estão tocando você. Sanatana disse, não não, não, não, não me toque, não me toque. Mahaprabhu, claro que foi lá e o abraçou. Mesmo que ele estando doente. Sanatana Goswami... Acredita que ele tem cometido alguma ofensa Ele vai perguntar para Jagadananda. Jagadananda? Discussing with Jagadananda? Discussing with Mahaprabhu vai perguntar para Jagadananda. Ele diz: Você pode me dar um conselho? Ah, não, perdoem. Sanatana Goswami pede um conselho para Jagadananda. Todos os dias, Mahaprabhu, vem aqui, o que, que eu devo fazer? Ele me abraça e eu tenho vergonha porque eu estou doente, estou com essa lepra. Chagadananda disse, eu penso que depois do Ratayatra você pode fazer uma peregrinação até Vrindavan, né? Pode ser a solução. Todos os dias Mahaprabhu, vem e me abraça. Meu corpo está todo sujo com essa lepra. O sangue também está. Então, quando o Mahaprabhu vem, ele fala. Ele Quem disse isso. Quando você decidir dar a vida no ah, Mahaprabhu vai falar para Sanatana, você, tentou, você vai querer se matar no, no Hatayatra? Porque você acha que eu não devo lhe tocar? Mas cadê então a sua rendição? Você falou que você tinha se rendido a mim. O que eu vou fazer com o seu corpo? Você disse que você entregou tudo isso para mim? Então, como é que você vai decidir se matar? Haridas, Sanatana. Sanatana havia decidido jogar seu próprio corpo sob as rodas da carruagem, da gigantesca carruagem de Jagannatha, mas Mahaprabhu vai dizer, você me deu sua vida de presente, agora você não pode mais se matar, sua vida pertence a mim. E o que aconteceu depois disso? Sanatana, você se sente muito pesado e triste. Manhã Prabhu vai dizer: Jagadananda me, me deu esse conselho. Ah, não. Sanatana uh -huh. vai dizer: Jagadananda me, me, Jagadananda me aconselhou a ir até Vrindavan. E Manhã Prabhu fala: Quem é Jagadananda para te dar conselho? Quem é Jagadananda? Ah, Prabhu. Mahaprabhu expressa um humor muito veemente e bravo. Você é um grande devoto, tão experiente. E você vai pedir conselho para Jagadananda? Você é capaz de dar conselhos para mim? Quando eu fui para Vrindavana e milhares de pessoas me vieram me seguir, você me disse, esse não é o meio apropriado para ir até a Vrindavana. O próprio Sanatana Goswami disse isso para Mahaprabhu, você não pode ir para a Vrindavana com seus pés materiais, seguido por todas essas pessoas. E Sanatana deu um conselho para o Mahaprabhu. Anathana Goswami disse uh, actually, uh, Mahaprabhu, only told, Mahaprabhu only talk, queria so, dizer quem é Jagadananda para lhe dar conselho? Kalikar, Mutua Jogar, devotee, Kalikar, Ele é um devoto júnior a você e uh, right? tem muita experiência e vai dar conselho para você, você, você pode se você dá conselhos até para mim, você me disse esse verso, Eu me lembro. Milhares, milhões de pessoas estavam seguindo Mahaprabhu e você disse para mim, disse Mahaprabhu, que esse não era modo por ir para na seguida por todas essas pessoas. Vrindavana, ir até Vrindavana é uma coisa secreta. Então você não pode ir assim, disse Sanatana Goswami, a Mahaprabhu, muito tempo antes. E Mahaprabhu estava dizendo, você me deu conselhos até a mim, conselhos perfeitos até a mim e você vai seguir agora o conselho de Jagadananda. Agora eu entendo que você ama Jagadananda tanto assim, que você vai puni-lo dessa maneira. Obedecendo suas ordens. Você ama é Jagadananda de maneira muito forte. Por isso que você vai. Você vai me honrar como se eu fosse uma pessoa externa. E Gurudeva vai lhe dar um tapa na cabeça. Mas isso é o amor do Guru. As pessoas não querem esse amor, as pessoas querem ser trapaceadas com doçura, só com doçura. São trapaceadas, por fim, o que eu posso dizer? Então, Mahaprabhu vai dizer que nos 14 níveis planetários, ninguém encontra pessoas tão elevadas quanto você, como o você, Sanatana. você tem que entender uma plataforma a plataforma, a hierarquia antes de pedir conselhos se nós fôssemos entrar nos seus comentários filosóficos levaríamos meses Muita, muitas vezes. Mas Sanatana Goswami era o devoto mais na mais sem desejos. Diz, Eu sou um inseto nas fezes, de tão humilde que ele é. Enquanto você acha que você é um grande doutor, um grande personalidade, esse é o seu humor. Assim nós podemos entender qual é o estágio que você vai alcançar. Sanatana Goswami nunca queria entrar no templo de é. Haridastaka nunca iria entrar no tempo de Yaganata. Ele dizia, eu não tenho direito de entrar, de tanta humildade que ele tinha. Somos almas caídas, eu nasci entre os muçulmanos. Sunatana Goswami vai expressar uma humildade tão forte. Sunatana Goswami vai expressar uma humildade tão forte. By watching your humble attitude, yeah. taking straw, dry straw, and teeth. Dante, teenakam nidayo, para ir ao nipoto, kaku shaka eta, the humbug, primi, esarabo, shakala neva, vihayo, gura, joitam na chandacharni, poritam. Someday eu can explain, maybe tomorrow, day after tomorrow. Oh my God. who is going to hear? A man going to speak like man? Quem vai escutar esse Harikata? As pessoas acham que eu sou um louco falando loucuras. Então, lá no começo do, do passatempo, Sanatana Goswami queria encontrar Chaitanya Mahaprabhu, mesmo no meio da noite. E três brahmanas vieram até ali com ele. Os Vaishnavas mais puros, eles sempre prestam reverência a todos os Vaishnavas. Então, os devotos que entram em êxtase, choram e riem como loucos. Ó Prabhu, se você puder mostrar a sua misericórdia. Você será glorificado no mundo inteiro. Mas é porque, porque nós somos muito caídos. Ninguém quer nos liberar. Pela sua misericórdia sem causa, você pode me liberar. O Mahaprabhu vai responder: Não fale dessa maneira. Prabhu, nos perdoe, eles dizem para o Mahaprabhu. Eu sempre me associo com pessoas materialistas. Então, depois disso, Dvogoswami Pada percebeu que os Vaishnavas tinham ido embora. E Rupa Goswami Pada saiu de casa e fugiu das garras do rei. Ele não era um rei da Índia inteira, ele era um rei de uma região, somente. Você não sabe que os traidores tentaram separar a Índia. A Índia era uma terra, era uma terra muito maior do que o Paquistão, Gandhara, tudo isso, os Himalaias. Algumas partes da China pegou, o Bangladesh pegou outra parte, Nepal, tudo isso era Índia. As os traidores, por, por, para ganhar dinheiro, aceitaram essa separação. Então, dessa maneira, Sanatana Goswami, Rupa Rupa Rupa foram até Vrendavana. Mas o rei prendeu Sanatana e Irupa, porque ele não queria perder seus ministros. Se você não vai agir como ministro, eu não posso manter meu reino, então você vai ser, vocês vão ser presos. Se você vai agir eu não Então ele prendeu Sanatana, colocou Sanatana numa cadeia, Sanatana se perguntava como que eu vou sair daqui, e ele escreveu uma carta para Mahaprabhu. Oh, Mahaprabhu, como que eu posso sair daqui? E Mahaprabhu respondeu, você vai sair daí em breve. Sanatana Goswami vai conversar com o guarda, ele fala, olha, eu fiz muitas coisas por você, ó oh guarda. Você se lembra sim? Eu me lembro. Agora eu vou te pedir um favor para você. E Allah vai lhe abençoar. Vai lhe dar misericórdia. Posso fazer. Mas o rei está me observando, ele pode me matar. Ninguém vai matar você. Eu vou lhe dar duas mil moedas de ouro. Ligar, ele vai subornando esse, esse, esse guarda para ele poder sair da prisão e encontrar Mahaprabhu. Aí ele vai aumentando o valor. Ele dá 3 mil moedas. Nesse momento, ele saiu no rio e com o chão de arroz, tudo saiu. Você vai contar para o rei que eu pulei dentro do rio quando eu fui para lá quando eu fui fazer minhas necessidades no rio que naquela época não tinha latrina na prisão Você diz que eu entrei no rio com o peso amarrado no, no, no, no tornozelo e que eu fui embora e afundei A mesma coisa vai acontecer com Rupa Goswami Na verdade eles não vão pular no rio assim, eles vão fugir o guarda vai abrir a corrente, eles vão atravessar uma montanha e vão alcançar Mahaprabhu. Então, Sanatana Goswami ele mantém o ideal perfeito da Gaudiya Mata. Ele vai chegar até Varanasi, e Mahaprabhu estava lá naquela época, por sorte, pelo arranjo desse passatempo. E Sanatana Goswami vai estar vestido como um muçulmano, sentado lá de fora daquele templo onde estava Mahaprabhu. E, e, e Mahaprabhu vai dizer para um dos seus sevakas, olha, fala lá fora que chegou uma grande personalidade. Ele fala, não, não chegou ninguém, não. Como não chegou ninguém? Não, não chegou ninguém, só tem um muçulmano sentado lá fora. Ele foi de propósito, escondido, vestido assim. Ah, é um muçulmano? Então traga ele para cá. Sanatana prestou reverências, era Sanatana Goswami, prestou reverências e Mahaprabhu abraçou. Eu estava esperando você. Um dia eu vou, eu vou explicar melhor todos esses passatempos, um a um. Então, Sanatana Goswami diz: Ó oh, Mahaprabhu, você me salvou. Mãe Prabhu já estava dando misericórdia, você vai raspar sua cabeça, mas ele ainda tinha, ele tinha Sanatana obedeceu, raspou a cabeça, a barba e voltou, ele ainda estava com um cobertor muito de alta qualidade, Mãe Prabhu olhando para aquele cobertor. Mahaprabhu pode entender. E o Sanatana entendeu que Mahaprabhu Now, não gostava daquele cobertor caro. Porque agora eu deveria estar sem desejos de materiais. Então ele foi to the, uh, ao, he again ao, again ao uh, margem do Ganges e tinha um sannyasi uh, um indicante lá. His, uh, exchange, ele falou, você não gostaria de ser trocar esse seu cobertor você com o meu, com eu, então, e eu, eu o... o mendigo diz, você está brincando comigo, um cobertor tão bom, tão caro, que não, não estou brincando, e trocaram um de cobertor, ele toma uma coisa que não era nem um cobertor, naquela época as mulheres, eles faziam um tecido em cima do outro, um tecido em cima do outro, e faziam uma espécie de cobertor com vários, vários pães que ficavam costurados um em cima do outro. Uma vez eu recebi um de presente de uma Mataji, muito, uma devota muito anciã. De uma devota, não. Ele não disse anciã, perdoe-me. para ver que ele volta com aquele cobertor velho do mendigo e Mahaprabhu ri. Eu estava pensando que quem é totalmente no como vai guardar um, o suporte, guardar um último conforto material. Eu estava pensando nisso, você é tão inteligente, você entendeu. E Mahaprabhu vai dizer uma coisa, o que, que ele diz? Uma coisa importante. Eu vou dizer isso em inglês, vocês não vão entender em bengali se eu falar. Nós tomamos madukuri, comendo coisas, mendigando por comida e, e, e com, com, com, com um cobertor caríssimo pendurado no pescoço. Como é que as pessoas vão entender isso? falando Naquela época esse cobertor so custava 4 uh, paesá uh. um Algo muito caro Como 15, 20 mil rupias, até mais Como é que nós podemos mendigar Enrolados num cobertor caríssimo Então, naquele dia, Mahaprabhu, Mahaprabhu uh, arranjou o Sanatana Shiksha. Ele pronunciou essas instruções para Sanatana Gosone durante um mês. Não é possível falar sobre tudo isso, o tempo não nos permite. Veja então que o nosso tempo é limitado. Como falar sobre tudo? Sanatana Gosvami. Sanatana Gosvami vai perguntar em frente a Mahaprabhu a primeira pergunta. A primeira pergunta é no banco de Ganga. Mahaprabhu vai ensinar a Sanatana Gosvami. Qual foi a primeira pergunta de Sanatana Gosvami? Quem sou eu? Está onde eu venho? Você vai dizer: eu sou um doutor, eu sou um cientista, eu sou um professor. Mas Sanatana Goswami, ele admitia que ele não sabia quem ele era, mas você quer dizer que você é isso, que você é aquilo. Sanatana Goswami quer dizer quem sou eu, não o corpo obviamente, ele queria saber quem ele era a alma. Como podemos entender que a sua iniciação então, ocorreu efetivamente? Sra. Goswami depois pergunta como é que eu posso alcançar o benefício máximo da vida? Mahaprabhu diz, eu sei que você conhece essas perguntas, mas um sábio, mesmo sabendo as respostas, ele pergunta. Eu não posso discutir tudo, eu gostaria de falar sobre tudo, mas temos que respeitar o tempo e o então, seva que está acumulado. We can take nós vamos ter que tomar abrigo nos pés de Sanatana Goswami. Si si sanatana Goswami. Sim, Sanatana Goswami. Power is nothing to discuss. Harika sir, I'm up on the Speak, speak, speak. Are you tired? Rest. The Harikatha is my rest. Mahaprabhu speaking. Anyway, I'm going eh? very quickly. So the stick and you know, I bring it is a uh, it is collected from Himalayan hill and Ada Badrina and it can give you benefit because it, this stick was traveling with me all around in all those particles. Because anyway, I cannot touch it. I cannot beat you. I can beat you with this. This facility. You keep it, keep it, don't touch. You know, prohibited. Okay.